Dizem que o ser humano é inteligente. A própria palavra inteligência não é assim tão antiga como supostamente a inteligência nos homens, mas ela existe, é definida e é nesse episódio nestes episódios que vamos falar sobre isso. Vamos abordar o tema da inteligência humana, se ela realmente existe sequer ou se pelo contrário. É... Toda a circunstância que estamos é de culpa da nossa falta de inteligência. Então, espero que tenham essa curiosidade de ver o quão pouco inteligentes somos. Se realmente quiserem verificar isso, ouçam este podcast.